Saudações, delícias, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melusso Canho Nobre, meus amigos. Finalmente caiu aí o embargo de Uncharted, coleção O Legado dos Ladrões, que engloba aí Uncharted 4, a Thiefs End e Uncharted The Lost Legacy, o último jogo aí que nós tivemos do nosso querido Nathan Drake, e um jogo que foi lançado um tempo depois aí, contando a história de Chloe Fraser. E esse jogo, pessoal, foi enviado pra gente aqui pelo pessoal do Playstation do Brasil O qual eu agradeço demais aí pela confiança do nosso trabalho aqui E hoje nós vamos mostrar pra vocês, pessoal, a diferença Desta versão aqui, que engloba esses dois jogos Pra versão que nós jogamos lá no Playstation 4 Eu particularmente joguei o game no Playstation Base Que é aquele antigaço minha primeira versão e tudo mais Com o um jogo rodando a 30 FPS ali e tal Uma resolução um pouco mais baixa E aqui no Playstation 5, ele traz pra nós aprimoramentos pessoal, nós temos ali Melhorias gráficas, entendeu? Os jogos estão remasterizados para PlayStation 5. Nós temos aí as opções de frame rate mais altos, com resolução 4K nativa. Temos a utilização do feedback háptico aqui do nosso querido DualSense também, que a gente sente os movimentos, os tiros e tudo mais do jogo. Então, meus amigos, eu vou carregar um trecho aqui agora, primeiro no Uncharted 4, que eu já deixei separadinho aqui nas jogatinas que eu tava fazendo, para poder mostrar para vocês esse desempenho da parada no PS5, entendeu? Tanto no modo Fidelidade, que é 4K 30FPS, quanto no modo Desempenho, que a resolução é um pouquinho mais baixa, mas a gente tem a entrega ali dos 60 frames por segundo. Vamos lá, deixa eu carregar o jogo aqui. Eu já deixei um save aqui particularmente preparado para vocês, que é numa cena de fuga do Uncharted 4 na prisão, que ocorre muita coisa, tem muito movimento rolando ali, gente atrás do Drake, então vai ser muito legal de mostrar isso aqui para vocês com essas diferenças, entendeu? Vamos lá, ó. Carregou aqui já. Outra coisa que eu esqueci de falar, loads extremamente rápidos nessa versão aqui também, pessoal. O negócio carrega de forma instantânea, até mesmo quando a gente morre no jogo, o carregamento a gente nem espera direito e a coisa já acontece, entendeu? Ó, antes de tudo, da gente continuar com essa cena aqui, ó, vamos aqui no modo de opções poder mostrar para vocês. Nós temos aqui na parte de tela as opções de modo de renderização Que é um dos acréscimos aí dessa versão também Um dos mais importantes na minha humilde opinião Porque nós temos aqui O modo desempenho, que é o que está agora E o modo fidelidade Vocês podem ver ali, ó, favorece a resolução Em vez da taxa de quadros 4K 30 Hz Ou 30 quadros por segundo E a desempenho, ela tem uma resolução E uma taxa de quadros equilibradas Ou seja, ele tem os 60 frames por segundo Que poxa, todo mundo sabe que a fluidez desse negócio é incrível, né? Ele reduz um pouquinho a resolução, entendeu? Se comparado ao modo Fidelidade, mas te entrega 60 quadros por segundo. A gente pode até notar aqui, ó, nesse trecho aqui não vai dar pra poder ver muito bem, mas se vocês repararem aqui no vídeo, ó, que tá rodando em 4K para pra vocês, na sombra ali, ó, do Sem que tá saindo pela porta, aqui no modo Fidelidade, vocês podem ver que a sombra tá um pouquinho mais nítida, principalmente nas bordas. Aí quando a gente muda pro desempenho, ó, dá pra gente poder reparar que o Blur é muito maior, entendeu? Um pouquinho mais de distorção. Então a gente vê nitidamente aí essa mudança na questão da resolução quando a gente troca entre esses dois modos. Eu vou começar essa parte aqui, que é um pouquinho extensa, no modo de fidelidade para vocês verem no 30 frames, 4K, bonitinho aqui. E depois vocês vão ver a diferença no modo de desempenho. Vamos lá! O barato aqui é louco, fi. Ó, até a, a nos menus aqui, ó, a mudança, a gente consegue ver um pouquinho da agarradinha aqui dos 30 frames diferente da fluidez dos 60. Vamos lá, hein? Que droga. para onde a gente vai? Ó. Até o, farol. o disse que o barco tá debaixo do farol. Mas pra que lado? Vamos sair descobrir. Rodando a 30 frames, hein, pessoal? 4K nativo, hein? Eita. Canela. Jogo muito bonito na versão do Play 5, galera Ele tá remasterizado para essa versão do Playstation 5 Então ele tá com mais detalhes Se comparado à versão do Play 4 E com gráficos ainda melhores, mais polidos e tudo mais Vamos lá Vixe Maria Nossa Senhora Nossa Senhora Ai Ô, tá oh, tô aqui, mano, tô aqui, mano. Vambora, vambora. Merda, tá trancado. Não vai oh, dar pra abrir aqui, não. Ó, um oh, ainda tô rodando aqui no modo fidelidade, hein, pessoal. 4K nativo, 30 frames por segundo, hein? Pronto? E... Vamos! É, depois de você. Ai. Meu Deus do céu. Sem certeza. Agora, galera, ó, vou aproveitar esse momento, que a gente vai ter luta aqui principalmente, e vou trocar pro modo de desempenho pra vocês verem, ó. Vou aqui em tela. Reparem, ó. Deixa eu ver aqui no cabelo do Drake, ó. No modo de desempenho. Dá pra gente ver ali principalmente no brilho, nas bordas aqui, no couro cabeludo, ó. Modo fidelidade tá um pouco mais nítido. No modo desempenho, ó, ficou um pouquinho mais borrado, ó. O brilho no cabelo dele aqui na parte de cima. Vocês estão vendo a diferença da questão da resolução? Então, assim. Pra mim, particularmente, eu sei que muitas pessoas acabam preferindo o modo Fidelidade porque ele entrega um pouco mais de nitidez com a resolução maior, obviamente. Mas, nesse caso aqui, do desempenho, eu não sinto tanto. Então, eu prefiro muito mais jogar no modo desempenho por conta da taxa de 60 quadros e vocês vão ver agora a diferença desse negócio e que delícia, mano. Vamos lá, ó. Até nos menus, ó, já tá fluido aqui a movimentação do cursor. Olha isso, ó. A movimentação, como é que mudou? Sério? Tá. É tempo. Vamos lá. Toma. Toma. Toma. Vamos a casa. Hum. Não hum. Tome! Tome! Tome! Tome, tome! Hum. Nossa, o combate desse jogo é muito gostoso, ah, irmão! Beleza, temos que alcançar o Rave. Rápido! Achei que você confiasse nele! Confio! Até certo ponto! Vamos lá. Então, galera, olha só. O modo de desempenho desse jogo, ele continua muito lindo, ao meu ver, entendeu? Pelo menos na minha opinião. Mas aí a gente tem essa entrega dos 60 frames, que deixa o jogo muito mais fluido, saca? Pra mim não é tão perceptível. Assim, eu consigo entender, eu consigo perceber, na verdade, a diferença do 4K pro. OK. 1440 que é a resolução que ele entrega nos 60 quadros, entendeu? Mas eu não sinto no, no sentido de me incomodar, entendeu? Nossa senhora, vamos lá. Ah, estão ali. Peça essa escada pra gente. lá o farol. Como eu disse, o plano. É, não comemora ainda. Isso mesmo. Continua procurando aí Não liga pra gente Lá está Esse jogo é incrível, irmão na moral Beleza aí show de bola Vamos lá hum. Ai, ai, ai Puta merda Au Feito Sam! Vamos! Eu te puxo! Ó. Oh, reparem agora o finalzinho dessa cena com o modo desempenho, que agora tem cutscene. Modo fidelidade, na verdade. Ó, oh, vamos lá. Um cutscene rolando. Beleza. Aos 34, ativos de novo. Sam, não. Não, aguenta aí. Segura! Sam! Me dá outro braço. Vamos, segura. Não! Segura! Tensa essa parte, Nós né, mano? Mas temos que ir. Não, não, ele tá lá embaixo. Não, ele já era. Vamos, o barco tá depois da muralha. Não, não, não dá. Não, não vou deixar ele aí. Nate, o seu irmão morreu. Ouvem, Lobo, se junta a ele. Como quiser. Ai oh, meu Deus, não. Ó. Oh. Cara, que diferença, mano. Ó, oh, até no matinho a gente sente a diferença, mano. Deixa eu voltar aqui pro modo de desempenho nessa parte desse matinho. Quer ver? Ó. Oh. Olha isso, cara. A diferença. 60. senta. Da hora, mano. Essa versão ficou muito deliciosa, na moral. Daí, galera, ó, eu vou aproveitar agora. A gente fez esse trecho aqui inicial que eu tinha separado pra vocês do Uncharted 4. Agora nós vamos pro Lost Legacy, que eu também separei um trechinho pra poder demonstrar pra vocês aqui os 60 frames rolando no modo desempenho, né? No jogo da Chloe Fraser agora. E também no modo fidelidade, que a gente roda em 4K. Vamos lá, deixa eu carregar esse trechinho aqui. Que eu deixei separado pra vocês ah, Deixa eu ver onde exatamente que é Porque tem uma parte aqui que tá no modo de batalha Eu não quero nela agora não Pera aí, vamos lá Deixa eu carregar aqui Load, ó Vapt Vult, mano Aquele load assim Nossa senhora, é muito rápido Na moral, a gente nem sente Vocês têm que ver quando a gente morre nesse jogo Como é que é o negócio Estamos aqui agora no Lost Legacy, galera Vocês podem ver aqui que o jogo tá rodando no modo desempenho A 60 quadros, entendeu? Já vou mudar aqui Pra gente poder sentir o modo fidelidade nesse jogo agora E depois a gente vai pros 30 frames, entendeu? E só dizendo galera Que eu esqueci até de comentar Quando eu tava jogando Uncharted 4 Muitas das coisas Foram adaptadas pro DualSense Tá? A questão dos passos Questão de tiros Questão de porrada Que a gente leva também A gente sente de uma De uma maneira bem sutil No controle Para mim não é a melhor Utilidade do DualSense Porque tem jogos Que utilizaram ele bem melhor Como o próprio Astrobot que a gente jogou Ratchet Clank e Tudo mais Claro que foram jogos Produzidos pro Playstation 5 Onde eles conseguiram Utilizar todo o poder Tudo o que o DualSense Tem a oferecer Isso daqui na verdade é uma remasterização Um port Pro um Playstation 5 Então assim O que eles estão trazendo Pra gente De interação Com o DualSense Pra mim já ficou Muito legal Entendeu? Então vamos lá ó. 60 frames aqui 60 não 30 frames Se liguem Chloe Fraser aí 4K nativo 30 frames Nadine tá ali Me esperando Vamos lá Você até tá é louca, filha Beleza, ó Cara, até a movimentação da câmera, ó Reparem, ó Que dá umas travadinhas e tudo mais assim Dá uma pequena agarradinha por conta dos 60 quadros, ó Vamos mais um pouquinho aqui Cara, adorava essa mecânica da corda, mano Na moral Pera aí, como é que é o negócio aqui? Ah, tá, beleza Acho que agora tem que balançar pra lá, né Vamos lá Sabe o é. que é o mais impressionante, é. pessoal? Quando você tá jogando? Se a gente coloca no modo fidelidade aqui, 30 frames Aí jogando um pouquinho A gente meio que acaba acostumando Com os 30 frames, entendeu? E aí acaba não sendo tão perceptível Mas A gente sabe que tá 30 frames E aí quando a gente muda pra 60, meu amigo É uma diferença tão grande Na real tô bem Tá bom Quer que eu dirija? Não, não me importo Mas eu sim Sou controladora. sim hum. Ó, vamos lá. Eu vou mudar aqui agora. Fazer aquele esqueminha que eu fiz no 4 pra vocês verem a diferença, ó. Reparem no carro, na Chloe na Nadine como é que tá tudo mais nítido por conta da resolução maior que o jogo entrega pra gente no modo Fidelidade. Agora, ó, mudando pro modo de Desempenho, ó. A gente percebe que o carro, a personagem aqui, ó, e a própria Nadine ali em cima, elas ficam um pouco mais borradas, entendeu? Ó lá, ó. Mudando novamente, fidelidade, tá um pouco mais nítido A grama aqui embaixo também, ó, vocês conseguem perceber muito mais pela grama também, ó No modo fidelidade, ó, como é que ela tá mais nítida No modo desempenho, ela desce um pouquinho a resolução ali, mas entrega pra gente os 60 quadros, ó Como a gente pode ver aqui no menu, já tá bem mais fluida a movimentação e no jogo também Olha só a diferença, mano Vamos, lá. Vamos Curtir a tranquilidade, pode ser. Tem uma pergunta de ontem. Que novidade? Como sabe que a presa ainda está lá? Ela já devia ter aparecido no museu ou coisa assim, né? E outra. Não vi nenhum exposição de coisa lá Esse jogo é muito Eu lindo, lindo mano. Falar de Gozela antes desse É bom. Na verdade, a culpa é do último rei deles. Jovem, avulgado, fica basta de riqueza e poder. Pensa uma nova capital para guardar. A presa. E acabou chamando a atenção dos persas. Olha só, convenção de flamingo. Deixa eu lembrar onde que é. Ah, aqui tá, beleza. Uh, <risos> é Valeu! Podia ter me avisado. Ah, se diverte. Então, a interação dos então, personagens então é muito da hora, rique, né? Longe da cidade. Mais tranquilo. Você sempre volta aqui? Eu acho que era ali mesmo, né, mano? Acho que o carrinho tem que cair ali mesmo, pô. Tô vacilando aqui, ó. Tem que descer aqui mesmo. Aí, a é boa. Aí na frente, vai com calma. Olha só isso. Ruínos de Rui está lá, bem no meio da estrada. As velhas capitais. O que temos? Halibdur e Belor. Achei que era Ganesh e Shiva. Hum, tem alguém prestando atenção. Ganesha era o guardião de Halibidu, a mais nova das capitais de Ruissalá. Shiva era Ruysala. o guardião da antiga capital Berua. Bom, as construções são lindas, mas esse muro não serve para defender. Hum. Parece a quadra dos escultores. Estamos nos subúrbios. Não achei que fosse arqueóloga. Esse era meu pai, na real. Eu só sei roubar, lembra? <risos> Ai. Hum. O carro tem um guincho? Parece que sim Ótimo Então vai ser fácil acabar com os portões Como assim você vai puxar eles? Esse é o plano, a menos que você tenha um dinamite Essa tarefa é sua Entenda isso como não Beleza, vamos lá Aqui vai rolar um combate aqui agora contra uma galera Acerto. Acho Amor, que vai ser. Prisoner, rápido, Ó, vamos lá Eu vou começar esse combate aqui um pouquinho No modo de fidelidade E rapidinho aqui depois eu troco pro modo de desempenho De matar todo mundo, ó, vamos lá Ai, Quer bastante gente, ó Eita, caralho Agora antes da Chloe matar ali, ó Da Chloe não, né? Da outra menina matar o cara ali Deixa eu mudar de novo pro desempenho Olha só como é que fica mais gostoso Poder dar tiro, ó Nossa senhora Pera aí que eu tô quase morrendo Eu tô jogando difícil, galera Por isso que tá assim Aí, garoto Beleza, a gente pega as armas do cara aqui agora Ficar de buenas tem um cara aqui que tem granada aqui em cima. Aqui, ó. Tem granada aqui. Opa. Porque aqui em cima tem uma parede aqui, ó. E yeah. é... Frouxa, né? Que é fraca, na verdade. Olha só o nível de detalhes, cara. Fumaça e tudo mais. Essa, essa remasterização tudo do bem. jogo Play 5 ficou lindo demais, velho. Na moral. Tudo bem. Aliás, achei a presa de Ganesh. Terminamos. Bom, meus amigos, mas então é isso pessoal, eu só queria mostrar um pouquinho aqui de gameplay pra vocês, do game mesmo, com o modo desempenho, o modo fidelidade, que são os principais atrativos, na minha opinião, assim dessa nova versão. Eu gostei pra caramba, porque o Lost Legacy, esse jogo aqui que eu tô jogando, é um que eu não cheguei a terminar, infelizmente, no PlayStation 4. E agora eu vou poder jogar ele todo na versão do PlayStation 5, com essa remasterização, jogando o jogo a 60 frames e tudo mais, com tudo que tem direito. E também com a utilização do DualSense, que inclusive, galera, os gatilhos aqui, ó, eles são pesados também, conforme a arma que você manuseia, entendeu? Eu sinto um pouco de diferença utilizando a pistola e a metralhadora, então isso é muito legal. Eu gostei pra caramba disso daqui, principalmente pra mim, que não terminou esse jogo aqui E também o Uncharted 4, que é um game, cara, que eu cheguei a fazer nas lives há muito tempo atrás, mas não lembro absolutamente nada, cara, juro pra vocês e muito provavelmente a gente deve trazer live do Uncharted, coleção Legado dos Ladrões, para vocês aqui no canal, para a gente poder conferir um pouco mais de tudo isso daqui acontecendo, a gente vê um pouco mais de outras partes lindas desse jogo rodando no modo desempenho e também no modo fidelidade. Espero que vocês tenham curtido aí.